Olá a todos, muito bom dia, bem-vindo a este grande evento relacional Dias de Bricolage. Sabe aquele projeto que tem lá em casa há muito tempo, que não sabe como é que eu há de concretizar, nem que materiais é que há de utilizar? Pois é, nós neste evento relacional vamos ajudar a tirar todos os projetos que tem na sua gaveta guardados há muito e mostrar-lhe o que pode fazer em sua casa com as suas próprias mãos. Temos, ao longo destes três dias, vários workshops da casa, riper cafés, momentos eu faço, momento com os influencers. Portanto, fique desse lado para beber tudo o que temos preparado para si. Pode consultar a agenda no nosso site lerroamerlan.pt e também seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. Ao longo deste workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que nós vamos responder aqui, em direto. E nada melhor do que começarmos este grande evento relacional com o tema Pinto e Decoro os meus móveis. E para nos ajudar temos connosco o João Cantante. Olá João, bom Muito dia. Obrigado. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso evento relacional Dias de Bricolage. Cá estamos. O João é colaborador da Leroy Merlin há 16 anos e é vendedor especialista da secção de pintura. Exatamente. João, Vou-te dizer que estou muito contente de estar aqui contigo a fazer este workshop. Okay. Vou também aproveitar para dizer a quem nos assiste lá em casa que eu fui vendedora da secção de pintura na loja de Sintra e na altura o João também estava lá como colaborador e foi o meu formador. Portanto, tudo o que eu sei hoje de pintura devo também ao João, que ele foi quem me colocou a primeira realidade com a secção de pintura. Não é verdade, é verdade João? Sim, Portanto, estou muito, muito, muito contente de estar a fazer este workshop contigo, João. E, e obrigada pela tua presença mais uma vez. O João agora está uh, no Leroy Merlin de Oeiras, não é? Exatamente. Não Muito só bem. em pintura, mas também em decoração, iluminação e tapete. Portanto, a parte bem, do mundo decorativo. Mundo decorativo. Muito bem. João, o que é que vamos fazer hoje? Então, ainda bem que abordaste a parte do que, aquilo que eu te ensinei. E agora vou-te ensinar um bocadinho mais, que é aquilo que eu não te ensinei vamos demonstrar às pessoas. Boa. Pronto, nós vamos renovar móveis. Nós em casa geralmente podemos apanhar vários tipos de móveis. Em nossas casas, e o que nós vamos fazer é vamos desmanchar o móvel que lá temos em casa e vamos transformá-lo uma coisa completamente diferente e vamos fazê-lo aqui em direto, em tempo curtinho. Então quer dizer que vamos todos ser surpreendidos por ti hoje? Vamos, vamos quase Bora. transformar isto, nisto, nisto, naquilo e Ei. por aí fora. E vamos fazer aqui uma salganhada que as pessoas vão, em vez de deitar fora os móveis, vão renovar os móveis lá em casa. Portanto, vais-nos vais mostrar que os móveis que estão lá em casa que nós achamos que já não merecem a pena, que merecem a pena. Vou-te mostrar aqui um móvel que não é visualmente madeira vai passar a ser madeira, um móvel de madeira vai passar a ser laminado ou folheado uhum. e vamos inventar com efeitos 3D, vamos aplicar papel parede nos móveis, vamos fazer tudo aquilo que nós, nem loja, temos algum medo de dizer aos clientes como é que se faz, mas nós vamos mostrar que é possível e vamos fazer. Meu Deus, vamos ser todos surpreendidos aqui pelo João. Estás preparada? Estou preparada. Queres começar por onde, João, então? Vamos começar pelo móvel mais complicado que nos trazem à loja. Geralmente é o móvel encerado. E okay. como é que nós sabemos que um móvel é encerado? Como é que sabemos? Muito fácil. sem Antes de ir à pois loja... Pois, porque existem móveis que até passam de geração em geração e depois não sabemos o que é que já lá foi colocado, não é? Geralmente o cliente quando chega à nossa loja fala-nos um móvel de madeira. Nós não sabemos o que é que está na cabeça do, do cliente. Então temos que fazer algumas perguntas e uma das perguntas é ver se o veio da madeira ou não se vê o veio da madeira. Geralmente quando eles dizem que se vê o veio da madeira nós acreditamos que é um móvel ou envernizado ou encerado. Ou encerado. Ou ou às vezes até um laminado a imitar madeira. Pode Muito também bem. acontecer. por temos que perceber o que é que está no móvel primeiro para podermos pôr coisas por, por cima, é isso? Todas todas as pinturas, uh, nós chamamos um esquema de pintura. O um esquema de pintura é hum. descobrir o que é que lá temos e o que okay. é que queremos fazer. E desde o início até ao fim temos que fazer o passo a passo para que corra tudo bem. Na bricolagem é isto, é inventarmos várias vezes uh, vários vários efeitos. Umas vezes funcionam, outras não funcionam, mas isso é bricolagem. bricolage bricolagem é... É isto, é inventar. Então, uma das maneiras muito simples que podemos fazer em casa é com álcool de farmácia, um bocadinho de algodão, Sim. passamos nos nossos móveis e o algodão... Não engana, não é? Fica não engana, exato. Nós fomos a um móvel encerado, veio a cor atrás. Ok. Ou seja, há, há esta hipótese. Há hipótese também que quem estiver em casa com um bocadinho de palha de aço, um bocadinho de palha de aço, ou até mesmo uma folha de lixa, ao passarmos num móvel encerado... Vou fazer aqui um truque. Porque também. fica diferente se passarmos em encerado e em, em, em móvel envernizado? Fica, fica. Eu vou-te mostrar. Podemos agarrar um taquinho de, de madeira, dobramos aqui para não dar cabo de, dos dedos. Se eu passar num móvel envernizado, ele vai eu perder fico o brilho. pois. Okay? Mas eu continuo com pó na lixa. Okay. Se eu passar num móvel encerado, o que vai acontecer é que a folha de lixa vai empapar. Vou ver se eu consigo mostrar ali para a câmara. Pronto, ele vai ah. ficar com resíduos, isto é resíduos de gordura. Portanto, para testarmos lá em casa se o nosso móvel é envernizado ou é encerado, basta utilizarmos uma folhinha de lixa e percebermos, e, depois, e também o álcool. Uma das técnicas mais, mais rápidas de fazer é usar o álcool ou usar uma folhinha de lixa. O álcool geralmente está toda a da gente que tem em casa. E agora, a partir daqui, o que é que acontece? Uhum. O cliente tem várias hipóteses. Remover completamente a cera, ou se isso trouxer muito trabalho, podemos dar uma cera em cima de uma cera. Mas só posso pôr ceras, não posso pôr mais nada por cima? Posso. Eu para pôr outras coisas por cima, como verniz ou tinta, eu vou ter que tirar essa cera toda fora, porque essa cera é uma gordura. Então essa gordura não vai deixar agarrar outros produtos. Então uhum. eu tenho duas hipóteses. Se eu quiser modernizar um móvel, eu posso agarrar numa cera branca e posso branquear um móvel escuro. Eu vou fazer isso aqui. Para torná-lo mais claro, ele fica Exatamente. mais claro. Vamos imaginar que eu depois te explicar que eu tenho que decapar a cera toda, tenho que aplicar uh, a boneca, depois tem que... Ah, isso é muito complicado, o cliente desiste. Não, não há necessidade de desistir. Vamos pelo caminho mais fácil. O teu móvel é muito escuro. Vamos agarrar numa cera clara. Uhum. Neste caso, o branco, não é? Neste caso, é branco. Ok. Mas pode ser de outros tons, por exemplo, de madeira mais clara ou tem que ser uh, branca que clareia? Uh, não, as mesmo? madeiras só conseguimos clareá-las. Uh, clareá-las, não, escorcelas. Para Sim. clarear, nós temos que tirar ah. o que lá está a atingir a madeira. Se nós descobrimos que a madeira de origem é mais clara, nós conseguimos devolver-lhe a cor original. Okay. Se, não, se a madeira for muito escura, há produtos no mercado que são branqueadores e clareadores, mas não são produtos muito tóxicos, complicados de aplicar. Eu okay. vou fazer aqui e vou pôr. Também a ti. Ok. Está móvel encerado. Tens aqui a tua mechazinha Tem, mechazinha que, ser, de tem algodão. que ser com isto para aplicar? Sim. Porquê? Porque a mecha de algodão vai fazer... um, uh, Nós vamos fazer movimentos circulares. E a trincha, se nós aplicarmos a trincha, vai começar a, a deixar partículas ah. com o formato da trincha. E, nós e isto não, é o que vai deixar isso. mais um uniforme, é isso? Não, o uniforme vai ser depois quando puxarmos um bocadinho de, de lustro. Agora, o ah. que vais fazer? Vais... Na, na, na mecha de algodão, vais assim? passar aí, sim vais carregar um bocadinho essa mecha e agora começas a fazer movimentos circulares aí em cima da madeira. Assim? Sim. Tem que ser sempre movimentos circulares? O movimento circular é para entrar dentro das fibras da, da madeira. Ok. E depois ela fica assim com este aspecto ou vai secar? Não, ela vai secar, ela vai, vai penetrar dentro da madeira... Tu vais fazer desse lado, eu vou fazer deste lado. E nós vamos fazer aqui um, quase um concurso. É. Quem, é, Quem que... é que consegue primeiro? Oh, ah. já estás a ganhar! Então, como estás a ver a diferença... Olha, repara bem, estás a carregar muito no mesmo pois sítio. Pois é. Faz um movimento mais rápido. Uhum. E menos produto? Menos produto. Ok. Tu aqui já tens produto para a tábua toda. Ok. O móvel é encerado... Do... E temos que pôr várias de mãos, ou é só, basta uma fica, vez? Fica só até aqui, e agora okay. faz assim, no sentido do veio da madeira, terminas... Que é para não ser. ficar as, uh, os, cir os devem... movimentos circulares, então não ele é? Ele vai ficar, se fechar sempre no sentido do veio da madeira, e acabaste de transformar um móvel escuro, deixa-me fazer aqui, assim, para ninguém ver, pronto, a ver a diferença, aqui, isto vai com prática, não queiras aprender tudo mesmo aí. Pronto, e conseguimos clarear, já se consegue ver aqui uma diferença. Verdade, aqui vemos que está mais castanho e, e aqui está mais aqui claro. Aqui a madeira está mais clara, já está um efeito, um efeito mais envelhecido, vamos chamar Muito assim. Muito bem. Mas, não, Mas isto ainda vai secar, como perguntei tá há pouco, sim, não é? Sim, vai secar, depois podes puxar um bocadinho de lustro para ficar okay. mais bonito. Mas hoje em dia as pessoas têm outros gostos. Hum. então o que é que as pessoas às vezes fazem? Querem modernizar. então também já existe no mercado cera dourada. Mas então? que deixa veios dourados, como é que fica? Não, a cera vai, o que tu vês aqui em branco vai ficar Sim. em dourado. Ah, e que então, engraçado. Nós vamos fazer os movimentos circulares. Sim. Posso, Posso é. usar o mesmo? Podes. Ok. Posso. movimentos circulares, não carregues muito, que é para não, não esvanecer tanto. Portanto, lá em casa, se eu estou a conseguir, vocês também conseguem. Portanto, mãos <risos> à obra também em casa. <risos> Aplica, não carregues com muita força. E são coisas que toda a gente consegue fazer, não é, João? É sim. Provavelmente podem até não conseguir à primeira, mas já começa... Com a, a prática, não a é? Com a prática. Pronto. Eu vou, não vou carregar muito, vou já mostrar aqui um, um projeto final. Pronto. Vamos terminar sempre, no sentido veio da madeira. João, vou aproveitar aqui para te colocar uma questão... Uh, da senhora Andreia Ferreira, que Sim. também tem a ver com o que nós estivemos há bocado a falar de, de, de sabermos se é de verniz ou cera. Uhum. O, a senhora André pergunta se a cera é, tem que ser se é muito abrasiva. Não, a cera é um produto, olha, até há ceras... Que, que, que, a cera esse... não, desculpa, a lixa, engana A lixa é muito abrasiva. Para fazer o teste, não. Uh, muitas das vezes, se queremos testar em casa, até temos aquela lima das unhas. É o suficiente. O, o truque aqui será para descobrir se realmente tem lá a gordura, porque a gordura vai-se alojar dentro do grão da, da lixa. Então, ela tem nem ser muito fina, não. porque vai-se é logo alojar lá, não é? Exatamente. Isto, isto por acaso, é, é uma lixa uh, 280, não é por aí, mas qualquer lixa, o objetivo é, quando nós passamos a lixa, é ver se ela retém resíduos. Se ela retém resíduos, quer dizer que é gordura. E oh, a partir okay. daqui é uma cera. Se for pó, é verniz, se não é? Se for pó, é verniz. Pronto. O verniz, geralmente, vai perder... Vai perder o brilho. o brilho. Porque fica arriscado, não é? Apesar que hoje em dia há móveis sem brilho. Ou seja, quando o cliente diz assim, ah, eu tenho cera, verniz, não sei... Não é verniz porque não tem brilho. Atenção, já há móveis envernizados que não têm brilho. Então, mas quando tem verniz... Os vernizes, como é que é? Tem vários acabamentos, é Sim. isso? Vamos só terminar aqui com as ceras. Tá então, bem. o que é que aconteceu aqui? O cliente não quis ter o trabalho de decapar a cera, não quis... Então decidiu pôr cera decidiu por cima. Decidiu pôr cera em, cira, em cima e acabou por fazer dourado. Alterou o efeito do móvel encerado rapidamente, sem aquele bicho de papel de vamos retirar a cera. Pois, porque às vezes nós pensamos assim, bem, tem que estar a tirar tudo o que está lá no móvel, não tenho tempo para isso. E temos aqui duas soluções. Ou coloca a cera branca para clarear, ou então até o dourado para dar aquele ar assim um mais É moderno. Né? moderno. Sim. Então, e agora vamos à outra parte, que é a parte do... Não, não quer cera, quer, quer, quer tirar, tirar tudo. Quer tirar tudo. Então, o tirar tudo, vamos buscar aqui um copinho. Vamos pôr. Isso é o quê? Isto é um desencerador. Eu vou pôr aqui, que é para apanharem lá em casa. Pronto. Então, isto será o produto para nós removermos. Com licença. Para removermos a cera. Então, chegámos à conclusão. Que não queremos o uh, um móvel encerado, queremos passar por um esquema de pintura. E eu vou repetir muito a palavra esquema porque é o nome, é o nome que, se, que se aplica. Que se aplica. Então, okay. eu quero remover completamente esta cera. Sim. Vou à Leroy Merlin, compro um desencerador, já descobri que o móvel é encerado. Aplico o desencerador sobre o meu móvel que tem cera. Tem alguma técnica para passar não. o pincel? Não. É só espalhar e deixar o produto reagir. Isto que vai fazer? Isto vai penetrar dentro do, do pó da madeira e vai levantar a gordura da cera toda cá para cima. Aham. E nós, a partir daí, temos a cera fora do móvel. Quanto tempo mais ou menos demora para... Depende da camada para de cera cam... que lá tiver. Se tiver ceras muito impregnadas, é normal que demore mais tempo uh, a levantar. Mas nós vamos estar aqui um bocadinho na conversa e tu já vais ver que ele vai começar a reagir e a levantar. Oh, João, para cá, tenho aqui uma questão. As pessoas que têm ceras nos móveis, têm que aplicar com regularidade as ceras novamente? Depende do, do, do tipo de móvel. Se for um móvel decorativo, o que se fazia antigamente nem era cera. Dava-se um bocadinho de óleo de cedro. E, uhum. e os móveis ficavam sempre com um aspecto bonito. Uh, hoje em dia, as pessoas que usam a cera, geralmente é a cera de antiquário, são móveis, são restauros que as pessoas gostam de ter em casa. Agora, a nível de ser prático, Nada como um verniz e uma tinta, esse é muito mais fácil. Okay. Eu vou ver se, se ele já está aqui a reagir. pois utilizamos é uma já espátula. Está se ah, olha, está a saltar tudo. Eu fiz só a espátula só para, para vermos se a reação química já está, já está a acontecer. Vamos buscar um bocadinho de palha de aço. Holandiaço. Essa palha de aço também eh, tem, de... pode ser qualquer uma? Sim. Sim. Geralmente ela é dividida por, por grãos uhum. Esta, por exemplo, é a três zeros. Que é a extrafina, não é? É é O que nós vamos fazer é agarrar num bocadinho de palha de aço, podemos uhum. aqui uma bolinha e movimentos circulares. E o que vai acontecer é que a cera... Está a sair toda. Está a sair toda. E estamos a voltar ao original da madeira, estamos não é? Estamos a voltar ao original da madeira. Se for preciso, vamos aplicar mais um bocadinho tiramos uma, uma primeira camada e depois, se for preciso, voltamos a repetir. Porque pode haver mais camadas pode por baixo, Pode haver não é? mais camadas, camadas por baixo. Depois, no fim, passamos uma folhinha de lixa. Se essa folhinha de lixa só fizer pó, já não tem cera. Já não tem. Okay? Se tiver aqueles resíduos de sexta há pouco, ainda tem e, cera, não é? Como vês, a madeira está a devolver a cor original, que é esta cor. E voltámos ao original da nossa... E vol voltámos madeira em cru. Pronto. Boa. Isto, móvel encerado. O assunto está resolvido. Okay. Agora vamos passar para os móveis de inverniz, verniz, não é? Então, o que é que acontece com o móvel em E este aqui, pelo que eu vejo, também tem cor. Portanto, é um verniz com cor, não é? é sim, eu aí optei por fazer, uh, deixar a madeira original e depois aplicar um verniz com cor para se, para se poder ver melhor o que, é que, o que é que está aí. Então, o que é que nós vamos apanhar aqui? Nós vamos apanhar um verniz uhum. com cor e agora o cliente diz assim não, eu quero pintar. Ou eu quero envernizar. Então temos que tirar tudo? Sim. Se ah. eu quiser envernizar, eu vou ter que tirar esta camada de verniz para aplicar outro verniz. Porque o verniz, como criar aqui uma película, se a sobrepor um por cima do outro, a tendência de, de, de estalar é muito grande. Então o truque é sempre tirar fora, com um bocado de lixa, vamos tirar este verniz todo fora, uhum. vamos quebrar o brilho. Temos mesmo que quase apagar? Ou... Sim. É? Até chegar à madeira seria o ideal. Ok. Agora... Começamos a explicar isto e o cliente diz, isto vai dar muito trabalho. E então, o que é que nós temos no mercado? Temos tintas multi-superfícies que agarram sobre o verniz. Então que não precisa tirar nada? Não. E não precisa de ter primário? Não. Esta tinta que nós temos na Leroy Merlin é uma tinta que está preparada para agarrar a móveis de melamina Sim. e a móveis envernizados. Agora, não é completamente direto. Ele diz aqui por trás que devemos passar uma lixazinha para quebrar o brilho. Ou seja, o que nós vamos fazer é dar okay. um bocadinho de porosidade para... Portanto, riscarmos um bocadinho Vamos vamos, expulir, vamos quebrar o brilho, como vês, aqui tem mais brilho, aqui tem menos brilho. Uhum. O que nós vamos fazer é quebrar o brilho para que a tinta tenha, tenha um método de agarre mais fácil. Porque uh, ajuda a madeira, ao estar, a, ao estar com isto riscado, ajuda a absorver, é isso? Sim. O, o que acontece aqui é que se tivermos uma madeira, por exemplo, uh, muito escura, uhum. um módulo, uma as madeiras têm uma, uma gordura natural. E o que acontece? Este verniz, neste momento, está a fazer uma barreira entre a madeira e a parte de cima da, da, da superfície que vamos pintar. Se, se o verniz tivesse muito gasto, é sempre aconselhável pôr um primário. Um primário para selar a madeira. Nós agora vamos já, vamos já fazer aqui uma, um truque. Tânia, umas honras. Vamos lá. Então, vamos transformar um móvel de verniz num móvel pintadinho. Uh, há bocado estavas a utilizar trincha, é melhor utilizar rolo ou trincha? Sempre as duas coisas. Porque okay. a trincha vai ser, sempre necessária para aplicar aqui os cantinhos e depois a seguir passamos o rolo para uniformizar. Ok. Vamos aplicar aqui um, um tabuleiro. Vou pôr aqui um bocadinho de tinta. Por pôr aqui um bocadinho de tinta, é suficiente. A trincha também vai servir para fazer isto. Já está. Okay. Uhum. Agora, a Tânia vai uniformizar a tinta, que é pôr ali a superfície do rolo. Aqui? Sim. E vai andar à roda e vem aqui em cima acertar o excesso de tinta. Assim? Até ficar toda a superfície uniforme. Então, o que é que acontece se eu aplicar a trincha? O uhum. sido é nós estamos a aplicar a trincha é estar sempre a fazer isto. Então, o que vai acontecer é que a pintura, quando secar, vai assumir estes riscos. que ah, Não ficam okay. tão bonitos. Não vai ficar lisinho, não é? Vai ficar lisinho. Se eu aplicar a tinta, a pincel e depois cruzar, ela ainda vai ficar pior. Ah, pois é. Pronto, então o truque... É o rolo. É o rolo. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. ver se eu tenho jeito. Já se nota que está muito mais liso. Exatamente. E depois, eu tenho que utilizar sempre no mesmo sentido ou posso... Quando é o rolo é indiferente. porquê ah. Porque vai desaparecer. Tu não vais deixar de ter o veio da madeira. Como vais desaparecer uh, o veio da madeira, tu podes, podes aplicar nas direções todas que tu quiseres. Ok. E tem que carregar muito? Não. O, o rolo rol quase que fala connosco. Se tu reparares, quando estiveste a, a aplicar, <risos> lá em casa é capaz de ser Sim. difícil ouvirem, mas o rolo faz, então um faz um barulhinho, não Exatamente. é? Exatamente. Ele faz um barulho, que é este é. excesso de tinta. Excesso de tinta, ele arrasta-se. Então, se temos excesso de tinta, o que podemos arranjar, é arranjamos um bocadinho de, de cartão, tiramos o excesso de tinta e depois voltamos Voltamos a aplicar. Okay. E fica completamente uniforme. Na primeira de mão. Vai ficar sujo, na segunda de mão é que vai ficar pintadinho. Portanto devemos sempre pintar com duas de mão, sempre. é isso? Okay. Dar sempre duas de mão tinta é sempre o ideal. A primeira será aquela que vai fazer o agarre e a segunda de mão é que vai fazer o acabamento final e vai fazer, se reparar, que ah, a aparecer é. aqui algum, alguns poros da madeira que estão por baixo. Tem ali também um, um, um pelo do pincel, olha, estás a ver? Ah! Olha, é o suficiente para estragar o nosso trabalhinho. Pois é. Vamos identificar e, antes que segue, passamos com o rolo outra vez. Vamos passar com o bolo outra vez e... Temos o nosso verniz pintadinho com tinta de esmalte, ok? Muito vamos bem. Vamos guardar aqui. João, antes de avançarmos... Tenho aqui umas questões. Uhum. Uh, uma senhora pergunta, podem mostrar mais perto o efeito de dourado, por favor? Aquilo que tivemos a pôr com o efeito dourado. O que já tirámos, entretanto. É. <risos> uh, <risos> uh... Mas quando dá para ver, acho que a senhora depois consegue ver aqui. Não, eu tenho aqui um que, que tem, os, tem os dois... Sim, é capaz de dar para ver é, aqui. É, aqui nesta zona, é o de efeito de dourado. Bom, nós já retirámos aí um bocado. Já não dá para ver muito bem, mas pronto. Depois, temos aqui também mais uma questão. Uh, Quero restaurar um espelho. Como sei se a moldura está envernizada ou encerada? É rebobinar um bocadinho no fim do programa. <risos> não É, fazer, é, é ter... fazer aquele teste do, do álcool, do álcool ou uh, da lixazinha, lixa. não é? Exatamente. Se for verniz, fica com pó, se for cera, fica empapado, fica com os gizipzinhos. Eu gosto. De... Antecurei tudo. Ah, espetacular. <risos> Boa. Depois, outra situação é que tínhamos uma móvel envernizada e realmente queremos continuar a envernizar. Ao retirar o verniz todo do móvel, um dos grandes, grandes problemas que acontece quando as pessoas invernizam os móveis é a aplicação do verniz. O verniz deverá levar sempre um tapa-poros. O que isso, okay, tapa-poros? Então, um tapa-poros é, um é um produto que, como o nome indica, vai fechar o poro da madeira, que nós aplicamos na madeira em cru. Ele, a madeira absorve, tranca as fibras da madeira e não deixa que as fibras se levantem. Se tu passares a mão aqui deste lado e deste lado, vais sentir uma diferença... Na madeira. Ah, esta está muito mais lisinha. Bom, o que é que aconteceu aqui? Aqui o, o verniz ao penetrar, na, aqui não vou tapapores, ao penetrar okay. na madeira, a madeira ao querer respirar começou a atingir de maneira diferente e fica muito mais áspero. Seja, se, nós passarmos, ah. se nós passarmos agora aqui uma lixa, aqui estes, estes poros vão ficar sempre feios, nunca vamos conseguir eliminar isto. Aqui como aplicamos um tapapores, o verniz ficou à superfície e a superfície ficou muito mais bonita e muito mais lisa. Okay. ok, portanto devemos aplicar tapa-poros em todos. Aplicar os... sempre um tapa-poros, tudo que é madeira tudo em Tudo é Aplicar okay. sempre um tapa-poros e depois um verniz em cima. Quando é uma madeira que já está envernizada, a partir do porta está fechado pelo verniz antigo e okay. nós podemos aplicar novamente um verniz por cima e fugir um bocadinho ao tapa-poros. Okay? Muito bem. A nível de vernizes, também vou aproveitar e vou explicar que existem vernizes para várias superfícies. A Le Merlin tem um verniz para cozinhas e casas de banho, que é um verniz mais resistente à água ah. e depois tem vernizes para móveis decorativos, situações, vamos chamar, normais. Mas este aqui, como é mais resistente à água, é que é sintético? Não, também é à base de água. À base de água, então eu... quer dizer que não precisamos estar com aqueles cheiros não. intensos? eu tentei que trazer praticamente tudo, produtos à base de água, este também é à base de água, levamos a ferramenta toda com água, aqui a única coisa que temos de ter em conta é o tempo de secagem, entre de mãos e o tempo total que são à volta de 10 dias para a tinta ficar completamente endurecida. 10 dias da secagem total? Secagem total. Ah, então não podemos mexer, por exemplo, no móvel durante esses podemos dias? Podemos mexer, temos é que tratá-lo com amor e carinho. Ah, ok. <risos> não podemos pôr tens que vamos não mexer muito. Não podemos ir lá com a unha, raspar isso. para ver se está bom. Pelo menos durante 10 dias devemos deixar okay. a tinta acamar a e endurecer na total. Mas se eu agora quisesse pôr a segunda de mão, uh, como na é que eu segunda, fazia? A segunda de mão, teríamos que esperar. Uh, 12 horas, que é o que ele indica na embalagem, e na embalagem também indica o tempo entre mãos e o tempo completo. Ok. Qual é a grande vantagem aqui? Quer dizer que eu antes das 24 horas, que é o que ele me diz que é completo, o produto ainda está pronto para receber uma segunda capa. Se eu deixar passar as 24 horas, já devemos passar uma lixazinha para voltar a abrir a porosidade para que pôr Para podermos para pôr, pôr novamente. Pôr novamente. Okay. Então, e os vernizes é a mesma coisa? Também tem os tempos nas embalagens? Os vernizes também tem os tempos nas embalagens para que tudo corra como deve ser. Pronto. Dentro dos vernizes também vamos encontrar vernizes com vários acabamentos. Nós, quando falamos em vernizes, as pessoas às vezes assustam, se associam logo ao brilho. Não, estejam descansados. Existem acabamento brilhante, então, acabamento acetinado e acabamento em mate. Isto o mate é o quê? O quê? Sem brilho? Eu, eu faço uma brincadeira que não, não é. <risos> não. Mate, mate morreu. Morreu, não tem brilho. Ou seja, não tem brilho. Não Pronto. tem brilho. Brilhante é fácil. Lá Tem lá o brilho, brilhante. Então, o que é que sobra é o acetinado. Ah, é aquele que é entre intermédio. É então, meio, meio brilho. Pronto. Então bem. temos acabamentos sem brilho, meio brilho e brilhante. E nas tintas também existem esses acabamentos? Nas tintas também existem os três, os três tipos de oh, acabamento. Okay. Nós temos aqui tintas com vários acabamentos também. Vamos tirar, vamos nosso andar aqui. Nós andamos para a frente e para trás, mas não há problema nenhum. Para as pessoas lá em casa poderem ver. Nas tintas temos várias gamas de, de, de esmaltes. Isto são os esmaltes. É chamado de esmalte tudo o que é para madeiras? Uh, o esmalte é uma tinta que cria uma, uma capa. Ou seja, antigamente, por exemplo, pintava-se paredes com esmaltes. Dá um exemplo, por exemplo, uh, laboratórios onde há necessidade de grande limpeza das paredes, prédios antigos onde tens aquelas paredes que parece borracha. Bom, geralmente são esmaltes, são tintas que criam uma película que não absorvem a água, então a gente chama-lhe o nome de, de esmaltes. Neste caso, já não se usa muito em paredes, ainda há quem use, mas... Uh... É mais para, para madeiras, metais, é tudo em esmalte. Okay. Bom, temos duas gamas em, um, ao nosso dispor na Leroy Merlin, há muita, muitas dúvidas entre uma e a outra, eu vou explicar aqui. Se for um móvel para fazer uma pequena decoração, uhum. temos esta gama que é uma gama média, vamos a chamar uma gama média da Luxans que serve para decorar, serve para, para fazer o efeito decorativo que nós queremos. Tudo o que é luxo é da marca Le Merlin, não é? Exatamente, marca da casa. exatamente. Depois temos aqui uma lata também de esmalte, mas cinzenta. Esta lata é à base de água também, mas tem uma resina de poliurtano. Esta resina de poliurtano é o quê? É uma resina que usava-se muito antigamente nos barcos, tem uma resistência à pancada e ao, e ao desgaste maior. Então é mais usado mesas... Portas, rodapés, superfícies que sejam sujeitas a desgastes, maus-tratos, Então daí a resistência desta tinta é superior a esta. Os acabamentos ah, okay. também existem em mate assinada em brilhante em ambas as duas. Muito bem. Okay. João, vou aproveitar para dizer a quem nos assiste lá em casa, agradecer todas as questões que têm colocado ao longo deste workshop. Tão, temos a ter realmente muitas questões. Quero agradecer desde já. Uh, tudo o que não for respondido neste workshop nós vamos responder posteriormente. O João vai nos ajudar depois com isso. Portanto, esteja à vontade para colocar as questões uh, e vou aproveitar já para fazer algumas. Pode, João? Pode, sim, senhora. Vamos então. Tem aqui o Sr. Rui Nunes que pergunta, mas se eu tiver paciência, posso sempre tirar o verniz todo do móvel, não tem problema? Claro, então... Então é, é lixar Lixar o móvel, o móvel todo, todo até chegar à madeira. Chegando à madeira, é decidir o que é que ele quer fazer. Se ele quer pintar, vamos para um esquema de pintura, se ele quiser envernizar, um esquema de verniz. Ou se quiserem encerar. Exatamente, também podem ser Há pessoas que querem encerar querem móveis. O senhor Rui Nunes pergunta também, não tem que se dar primário quando se quer pintar os móveis? Exatamente. Pois era é o que isso. eu achava há pouco. É isso, vamos agora, vamos agora tratar disso. Então, a história dos primários. Sim. Temos primários para madeira, uhum. primário para madeira anti-taninos, que eu já vou explicar o que é que é, e temos primários multi-superfícies, e há quem chame também os subcapas, pronto. Okay. Seja, temos aqui uma catrafada de mas primários... isso o primário e subcap é a mesma coisa o primário e subcap é um primário que faz também um microenchimento, ou seja é um primário multiuso chegar a várias várias superfícies mas a vantagem dele é que ele como é bastante espesso no caso de uma madeira que tenha alguma porosidade ele acaba por ajudar a fazer o preenchimento do, do poro okay. ou seja conseguimos fazer um, um aspecto mais mais bonito a nível de a face da madeira conseguimos eliminar algumas fendasinhas aqui de, das madeiras então, vamos falar destes, destes primários todos. Vamos começar primeiro aqui pela madeira-madeira. Então, este é deixar... madeira em bruto, é? É sim. Isto é uma madeira em bruto, em cru, não tem nada. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar a madeira. É uma madeira clara, podemos trabalhar com um primário à base de água normalíssimo. Okay? Okay. Se for uma madeira escura, uma um nogueira ou um mogno, um a madeira vai libertar uma gordura. E essa gordura chama-se da madeira. Então, o que é que acontece? eu aplicar o primário deixar secar, aplicar a tinta, a madeira vai libertar a gordura e essa gordura vai, de... vai... vai aparecer como umas manchinhas. Uhum. Parece uma vaquinha malhada. Ah. Pronto. E o que o cliente geralmente faz é pinta por cima, pinta por cima e está a semana toda a pintar por cima, chega a ter 5 e 6 camadas e aquilo continua sempre e a aparecer. as manchas vão continuar sempre a subir cá para cima. Então temos que bloquear. E para bloquear nós temos uns primários específicos, que são os primários anti-tanino. Okay. Cada vez que lá em casa tiverem a pintar um móvel e comecem a aparecer umas manchinhas, parou tudo e temos que andar para trás no processo. Temos e que tirar aquele primário, o primário que lá está e voltar a pôr um primário específico anti-manchas. Como é que tiramos o primário que lá está? À mão. Lixa. Temos o que é. afagar aquela zona toda. Exatamente. Exatamente. É a única maneira que nós temos de, de eliminar. Pronto. O primário é super fácil de aplicar. A Tânia... é, aplicamos com uma tinta normal. Sim, a Tânia vai aplicar aqui o primário. Regaçar as manguinhas. Regaçar as mangas. Eu vou só fazer aqui uma, uma separação. Vamos abrir aqui. Como tu podes ver não tem cheiro, é à base de água. Não. E parece mesmo tinta, portanto é uma, como se fosse quase uma tinta. É quase como se fosse uma tinta, mas não serve de tinta. Porque há pessoas que às vezes usam o primário como tinta branca, mas não, não é. Não é. Mas então, devemos... o que é que acontece? Fica só o primário. Vamos considerar. O primário, como as pessoas dizem, o primário é a primeira coisa que vamos pôr na madeira. Pois e primário. Eu, eu primário. considero isto uma fita cola dupla face. Isto vai agarrar naquela superfície e vai-me permitir dar uma tinta por cima. Okay? Okay. Então. Vamos fazer aqui um truquezinho lá para casa, que é pôr aqui um bocado de fita de pintor. Hum. Mergulhamos... Ah, não conheço esse truque! Ah, não? Então, <risos> então, mergulhamos aqui o pincel, tiramos aqui o excesso, hein, categorias. Ah, oh, que sensação. giro! E, Tânia, faz as ondas. E na agora, aplica. Vamos aplicar aqui. Assim? Sim. Olha, é fácil de colocar. É? Pronto. O objetivo do primário é aplicar o primário na madeira de forma que não vejas mais a madeira. Quando deixares de ver a madeira... Fica, do, a... Branquinho. Fica do branquinho. Se houver uma necessidade de dar uma segunda de mão, olhamos para a embalagem, ao toque são 30 minutos, entre de mãos são 6 horas. Então, a ver se conseguem ver lá em casa, vou virar aqui ao contrário. Mas nós devemos dar mais do que uma demão de primário. Se na primeira demão não conseguis cobrir totalmente a madeira... Se ficarmos a ver como aqui tem, por exemplo, esta bolinha... Por exemplo, o truque é dar outra camada. Ok. Porque o primário, o primário é sempre muito mais importante do que a tinta. Porquê? Porque se houver umidades, a, a tinta é mais, é mais microporosa, deixa passar a umidade e o primário é mais selante. Então mesmo que haja umidades na tinta, se eu deixar um, cair um bocado de água em cima da tinta, sim. se o primário não tiver a selar completamente a madeira, essa água vai entrar na madeira e vai nos estragar o móvel. Ah, okay? Então temos mesmo que colocar primário, o se primário, senão estragamos o sim, nosso sim, móvel todo. O primário é o que eu aconselho sempre às pessoas para ter um bom acabamento a nível de, de tinta. Okay. Já estou aqui a utilizar o teu truque, João. Bom, e agora vou usar outro truque. Que lá em casa, tem que ter cuidado com este truque. O que vou fazer é... Vamos usar a nossa máquina do tempo e vamos secar. A máquina do tempo? <risos> Pronto, isto nunca se faz, isto que eu vou fazer nunca se faz, mas como estamos em direto e temos que mostrar tudo lá para casa, Sim. eu vou fazer uma secagem forçada. Ah, é um secador? É um secador de ar, ah. é, um ar é um ar forçado, onde temos aqui... Bem, eu ainda não acabei aqui. Extra. Pronto, não é? Tenho que levar o meu tempo a pintar. Posso, Vou só, só para fazer. Mas é muito fácil, lá Pronto. em casa pode tentar. Pronto. O truque é também deixar a trincha correr o produto. Pronto, está feito. Vamos deixar aqui de lado. E agora utilizamos. E agora vamos o usar pescador. a pistola de ar. Arque... Não devemos fazer isto. Porquê? Porque sim. Nós, ao forçar a secagem, o que pode acontecer é que os produtos podem vir a pó. Muito pressa, então começam a satisfazer. Ah. Bom, agora, como estamos aqui em direto e vamos fazer já uma aplicação de tinta, vamos, vamos dar aqui uma, uma dessecagem. Isso tem temperatura? Esta não. É, é quente, quente, muito quente. É a temperatura. Bom, se conseguires ver, ver aqui os reflexos, quando deixares ter o reflexo, quer dizer que está pronto. Já está pronto. E está. Prontinho. Vamos aqui abrir isto. Deixar aqui em baixo. Ai, Tem ficou mesmo se sequinho. Queimar. E agora vamos pintar, Tânia. Bora. Com a mesma as tinta. tintas que podemos pintar são aquelas que mostraste há pouco Sim. também. Essa é Ou esta tinta, aqui que essa é uma tinta multi-superfícies, que é esta que está aqui. Ou seja, é dá para tudo. tudo. Se, se não, tens as tintas de esmalte que ainda agora mostrei. Tradicional. É só escolher primar, a cor? Só escolher aplicar. Muito bem. Vamos aplicar, vamos cruzar. Assim? Sim, sim. É que eu já estou a preparar a próxima. E com o rolo assim, que é muito mais rápido pintar também. É, fica mais perfeitinho. Porque com a trincha temos que... Ao bocado ali com o primário eu demorei mais tempo. Já estou a fazer estragos. Lá está, depois fica aquele, aquela parte que estavas a dizer há pouco, que vê-se que com a primeira de mão ainda fica aqueles sítios que não estão bem preenchidos, uhum. deixamos secar e depois passamos outra de mão, não é? Exatamente. Agora, truques. Então, entre a primeira e a segunda de mão, a tendência é os produtos começarem a secar no rolo e nos pincéis. Verdade. Como isto são produtos à base de água, nós podemos agarrar naquela película de cozinha, envolver o rolo todo e ele acaba por não apanhar a ar. Se não apanhar, ele aguenta provavelmente até dois dias sem secar. Ah, Ou então, é um fresquinho bom. lá em casa, e deixamos o nosso pincelzinho ali dentro. Então, aqui, aqui no rolo é, metes uh, papel de cozinha, papel, embrulhado? Aquele uh, filme, filme de, de película, filme Plicu de ah, cozinha. Ah, aquela película de, de cozinha exatamente. transparente? E, exatamente. Aplicamos aí e ele fica... Ah, fica, não, não sabia entrar, não entrar, ó, <risos> Nos pincéis, deixamos só ele dentro de água, e daqui a dois dias, lavamos o pincel e está pronto a utilizar. João, okay. tenho aqui mais uma questão. Vamos lá. Da senhora Beatriz... Uh, numa porta de interior previamente lixada, devo aplicar o primário e a tinta com trincha ou rolo? É que tipo, e que tipo de trincha ou rolo, ou que tipo de rolo é que devo utilizar? Então, o rolo gosto muito deste rolo cor de laranja, que é um rolo... Parece esponjinha, é, não é? Parece uma esponja. Ele, a embalagem vem assim, ele traz ele traz a, a designação que dá para tintas à base de água ou à base de iluente. Ou seja, podemos trabalhar com os dois tipos de, de tintas. Eu aqui estou a trabalhar só à base de água e com ela é uma esponja, ele deixa um acabamento mais perfeito porque leva pouca tinta, e ao levar pouca tinta, aí convém mesmo aplicar uma segunda de mão para que fique mais perfeitinho. Okay. Eu, eu pessoalmente gosto muito deste rolo, este rolo tem, tem um acabamento muito, muito bom. Já, a nível que... de trinchas, ah, desculpa, desculpa. quanto mais macio for pela, o pelo do, do pincel, mais macio mais, menos marcas vai deixar. Uhum. Agora, nós vamos aplicar a trincha, mas a seguir vamos passar o rolo. Por isso, isto só então, vai servir para os cantinhos. Ok. Muito bem. Bom. Estavas a dizer há pouco tintas à base de água e tintas de base diluente. Uh, estas, estas tintas que estamos a utilizar dão para lavar com água, é isso? Para serem à base de água? Lavamos tudo com água. Ok. Então se o produto for uh, com diluente, tem que ser com temos, diluente? Quando for diluente temos que ver qual é o diluente de limpeza que indica na embalagem. E a partir de, de, dessa, dessa informação na embalagem é que adquirimos o diluente. Ou seja, Muito nós bem. vamos encontrar vários diluentes no mercado. Estás a ver aqui, nós sujarmos na aplicação. Sim. Eu fui eu um bocadinho de pano molhado e está salvo a mesa. Olha, por acaso temos aqui uma senhora que perguntou qual o produto devo usar para limpar as trinchas e rolos de tintas sintéticas. Portanto, neste caso é quê? É diluente diluente sintético. sintético. Exatamente. Ok. Bom. Existem vários tipos de diluente. Existem vários tipos de diluente. Okay. Epóxi, poliuretano, celoso, sintética, agorraz. Portanto, Como... temos que perceber o que é que está, o que tipo de, de, de característica é que a tinta tem para limparmos os Exatamente. pincéis. Geralmente está aqui na parte de trás. Na parte de trás da embalagem tem okay. sempre o produto de limpeza associado. Pronto, eu vou, este não vou, vou, vou selar. Tenho aqui... Uh... Tânia, estás pronta? Sim, deixamos só aqui mais uma questão. Aplicando o primário na madeira e eliminando a cor natural da mesma, existe primário em verniz? Em primário, não. Quando é o verniz é um tapa-porcho, que é um produto transparente que fecha o poro... Que é e... como e... se fosse o nosso primário. Exatamente. O... Quando é um verniz é um tapa-porcho, quando é tinta é que é um primário sub -cato. Muito Bom. bem. Depois, Agora Tânia, sim. vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos mostrar. vamos mostrar. Isto é aquela coisinha muito boa lá em casa de... Para o leite-creme. Ah, para queimar a parte de cima do leite-creme. Eu vou mostrar aqui vários efeitos também. Então, vamos abrir aqui. E vamos fazer aqui um efeito. Que é um efeito que vamos escurecer a madeira. Ah, vamos queimar a madeira. Ah, oh, que cheiro! Oh. Isto é um dos efeitos que também podemos fazer. Ok? Isto é um dos efeitos que podemos fazer com uma madeira lá em casa. Transformamos um móvel de pinho numa madeira queimada. E fica assim com este, com este, efeito. Com este efeito. Ai, podemos. muito giro. Gostei muito. Podemos fazer um efeito também muito engraçado, que eu vou mostrar aqui, que é com papel de alumínio. Ah. Vamos tirar aqui uma folha de papel de alumínio. A Tânia vai aplicar aqui um bocado de cola de branca. Ok. Vamos aplicar aqui um bocadinho de cola branca, vamos espalhar aqui neste bocado. E faço como, uh, Espalho, como se fosse uma tinta, exatamente. Pronto. Isto são alguns efeitos, vamos chamar fora da caixa. Ok, está bom assim? Está ótimo. Pronto, vou só ir até aqui à ponta. e vamos agarrar uma folha de, de, de alumínio, hum. vamos apertar de forma a machucar, vamos voltar a abrir, vamos amascar no sentido contrário, vamos voltar a abrir. Estou muito curiosa para ver o que é que vai sair daqui, daqui. E vamos fazer uma coisa que é fora do normal. Nós vamos forrar a nossa madeira com folha de alumínio. Que giro! E, esta tânia? e depois que Podemos pintar por cima? Podes, mas o objetivo aqui é teres uma textura e um efeito decorativo. Isto é um dos efeitos para transformar uma madeira num móvel moderno. Podemos também, com a mesma cola branca, e vamos espalhar também. Vamos lá ver como é que tu fizeste. Foi assim, não foi? <risos> Bem espalhadinho. Tem que, que ir a todo lado. Então, isto é aquilo que os clientes às vezes querem fazer e não sabem como. Então, papel de parede. Papel de parede? Podemos pôr qualquer tipo de papel, Pode. Papel de parede. E papel de parede. A cola branca, o que vai fazer... É dar a aderência, nós pressionamos com um paninho, agarramos aqui num paninho, aplicamos. Para tirar e as bolitas. Temos papel parede aplicado. Que giro. Podemos fazer aqui num, num tabuleiro engraçado. Eu estou impressionada como as pessoas lá em casa. Vamos agarrar, vamos agarrar aqui num, num tabuleiro muito giro e vamos fazer isso aqui. A Tânia faz umas honras e aplica aqui cola toda nesta base, só que agora, cola branca. Onde é que pôs a cola? Está tá aqui. Então, na base toda? Na base toda. Então, vamos fazer aqui uma bricolagem direto, rapidamente. Isto é aquelas bricolagens muito rápidas. Vamos para aí lá, aí até aos cantinhos. Se tiver muito espesso, podemos pôr um bocadinho de água. Água? Sim, a cola branca pode ser ligeiramente diluída em água. Ah, muito bem. Então, Ai, olha, está... Tá... Completamente diferente. Vai mesmo até aos cantinhos. Os cantinhos, não é? Isto é com cola branca. Tirar aqui a faquinha. Tirar daqui estas coisas. E vamos fazer aqui uma decoração. Vou só aqui mostrar um bocadinho, para as pessoas verem como é que eu estou a fazer. João, estou muito curiosa para ver o que é que vai sair daqui. Então, vamos, eu fui à Leroy Merlin e comprei um papel de parede muito engraçado. Ai, é muito tiro Gosto! Então, vamos, vamos aplicar vamos aqui. Aplicar? Vamos embora. Então, o ideal seria primeiro tirarmos as medidas e depois aplicá-lo aqui. Vamos pôr aqui o cafezinho. Aqui Ai, como or, isto é bom até mesmo para tabuleiros, que parece ah, O ideal agora era tirar as medidas certas, fazer uhum. o, corte, o corte do papel e colocar vamos aqui como o fundo. Queres fazer isso? Quero. Vamos fazer isso então num instantinho. Vamos aplicar, vamos tirar o excesso. Tenho aqui o xizatozinho está aqui. Vai. Vamos cortar aqui. Isto é como se fosse papel de embrulho. Vamos fazer aqui um corte. É engraçado como conseguimos decorar também os nossos móveis com papel de parede. Às vezes temos que ser sempre tintas ou vernizes e podemos fazer outras isto coisas. Isto é o que nós chamamos de bricolage. É, inventar, é, que é, bricolage. é inventar. Vamos inventar por aqui afora. Vamos fazer aqui, exatamente, nós já viramos lá para casa, sim é para todos verem, para todos verem. vamos aqui ao fundo, então, vamos aqui até os cantinhos, vamos tudo até o cantinho, vamos buscar aqui uma lâmina de x em condições, já está, e vamos fazer aqui o corte, Vamos agarrar numa espátula, vamos encostar ali junto, aqui, aquele cantinho, e cortamos aqui, este cantinho. Portanto, agora cortamos os cantos e depois tiramos, e fica a base. Esse já pode sair à partida. Este já sai. Este já sai. Lá em casa devem estar curiosos. Isto são algumas bricolagens que se podem fazer... Se calhar aqui, quando depois fores cortar for de de aqui, metemos um bocadinho para cima e para as pessoas favor. verem como é que estás a fazer. Sim, agora já se consegue ver daí para cá. deixa-me só ver é. as espátulas. E se calhar fazemos assim um bocadinho. Deixa-me só pôr aqui a espátulazinha. Consegues cortar um assim, João? Fim, consegues? Seguras? Uhum. Está. está Em casa devem pensar, ah, aquilo está tudo mal cortado. Pois é, venham para aqui com a ah! pressão. Em casa, estamos mais uma... tranquilos a fazer, não é? Sal em casa, ainda de pijama, a ver isto. Pronto, <risos> vamos ver se sai. Em casa temos mais tempo também para fazer as coisinhas. Vamos tirar já isto. E vou fazer aqui um corte, um corte mais tosco. Certamente vão conseguir fazer bem melhor do que nós, Tânia. Mas, mas podemos mostrar. Só para ter uma ideia, que podemos transformar. Eu vou virar assim, que é um, como está o copinho. E conseguimos rapidamente fazer uma decoração. 4 minutos, 3 minutos. E cola branca. Cola branca, cola branca um bocadinho de água da torneira, uma um espáfora de enxergado. Está feito? Perfeito. Okay, vamos passar então para a melamina. João, antes de avançarmos, temos aqui uh, mais umas questões. Diz. O primário é uma grande ajuda para ter uma boa base de pintura, certo? Certo. Muito bem. Depois, temos também aqui a senhora Filipa Balão que pergunta, esse efeito da madeira depois não deve ser pintado, certo? Apenas envernizado. O efeito da madeira eu penso que é aquele... O queimar, uh, Sim, o queimar. Sim, o queimar. nós o que fizemos foi só queimar a superfície da madeira e a partir daí uh, temos que proteger. Podemos pôr uma ah. cera, como também podemos pôr um verniz. Agora, mas convém sempre proteger, não, não convém ficar assim convém sem nada. Proteger. Se quisermos um aspecto mais natural, uh, existe também no mercado, que é os protetores decorativos ou os hidrofogantes para madeiras do exterior, que é isto que está aqui. Este tem cor, mas existe em color, e então damos um aspecto mais natural à madeira. Mas qual é a diferença destes para os de interior? Então, uh, não, este produto dá para interior e exterior. Ah, está para os a diferença doces. aqui é que o verniz cria uma película vidrada, e o protetor não, o protetor vai penetrar na madeira e vai dar um aspecto mais natural. Ou seja, hum. se eu for invisual visual, eu no verniz vou passar a mão, sinto uma superfície hidrada, e eu neste produto vou sentir os veios da madeira. Pronto, porque ele vai ficar dentro do veio da madeira. E o que é que é melhor, é verniz ou protetora Depende da superfície que vamos tratar. E eu digo isto porquê? Porque se for um caso, uns degraus de uma escada, nós vamos Sim. ter desgaste. Então se vamos ter desgaste, não vamos desgastar o degrau da escada, que é difícil de substituir. Então pomos um verniz, desgastamos o verniz, quando o verniz chega à madeira, aplicamos novamente um verniz. Se for uma... Se for num móvel, é indiferente. Podemos expor os dois. Tânia, agora vamos fazer outra coisa também fora de do, do normal. Só, já que tivemos a falar dos vernizes, João, deixa-me só aqui colocar aqui mais duas questões que estão mesmo relacionadas com o verniz. Uh, o que se deve aplicar em madeiras para zonas de refeição? Uma tábua de, de cortar, por exemplo? Ah, esta para acaso não é, mas eu é a a seguir. Então é assim, para, para, madeiras, para madeiras de corte de alimentos existe um óleo próprio, que é um óleo mineral. Nós uhum. temos também na, na Leroy Merlin à venda, mas sem que ser um óleo mineral porque vai estar em contato com os alimentos. Se for uma ah. bancada de cozinha, é diferente. Já podemos trabalhar também Onde? com esse óleo mineral, ou então trabalhamos com os vernizes, os vernizes para bancadas de, de cozinha. Portanto, esse docente. óleo ajuda por causa dos alimentos, não ficam com Exatamente. aqueles é o esse óleo uh, mineral não, não tem químicos, ou seja, podemos facilmente uh, aplicar se, com um corte de. Um corte de faca, se for para os alimentos, não, não, não é grave. Esta aqui que é de verniz. O verniz marítimo é mais eficaz do que os vernizes ditos para cozinhas e casas de banho? O verniz marítimo é assim: marítimo. Marítimo é água, mar, ou seja. Ah, é aquilo que está a pousar nos barcos, não é? Exatamente. Ah. O verniz marítimo, ok, pode ser mais resistente, mas, mas o objetivo do verniz marítimo é estar em ambientes de, de água. Se ele tiver muito tempo a apanhar sol, ele pode desbranquiçar mais facilmente. Ok, então utilizamos é, tudo o que tenha contacto com a água? Tudo que tiver contacto com a água. Podemos usar no exterior, mas já tens vernizes de, de intempéries, são, são resistentes, não, não há necessidade de ir para um verniz marítimo. Uh, contudo, por exemplo, o verniz marítimo é a maior parte das vezes é, é sempre incolor e o verniz de intempéries já tens com várias tonalidades, então podes, podes manipular a cor da, a cor da, da madeira. E aqui, oh, mais uma questão, quando são móveis envernizados com um tom muito escuro, é possível retirar todo esse tom escuro e voltar a ter o tom original da madeira? Sim, podemos decapar. Portanto, também... é fazermos... Uh... Eu por acaso não apliquei aqui, mas também podemos, podemos aplicar e mostrar lá em casa, não sei se dá tempo. Eu acredito ainda que sim. Temos tempo, ainda temos Tem tempo. Temos tempo? Temos. Então, pronto. Então, temos tempo. Podemos mostrar. Andamos sempre para trás e para a frente. <risos> então, vamos deixar este, este miminho para daqui a bocado. Ai, estou curiosa para saber o que é que vai ser ah, daí. Pois, <risos> as perguntas lá em casa são prioridade. Verdade. O então, que é que nós temos aqui? Temos um, um decapante de, de vernizes. Ok. Isto puxa-se, faz uma garrafinha, surpresa. Okay. ok. Tiramos aqui a parte de cima. Tiremos aqui a válvula de segurança, um, já está, vou pôr para aqui, e então, vamos agarrar aqui em mais uma trincha. E então, isto é o quê? O decapante de madeiras é um produto para reagir, com os vernizes para os tirar fora. E agora até vou fazer uma coisa engraçada. É quase como fizemos com as cheiras. É, é exatamente o mesmo que é o fizemos mesmo? com a cera. Eu vou fazer, que isto é em gel, vou fazer aqui no meio, porque para vocês verem que é muito mais fácil decapar um móvel que tenha tapa-poros, do que um que não tenha tapa-poros. Quando não tem tapa-poros, como o verniz foi para dentro da madeira, o produto vai ter mais dificuldade em atuar. Ah. Isto aqui agora vamos, vamos só espalhar. Pronto. Isto tem um, char... um cheirinho, um bocadinho intenso. intenso. Pronto, este sim é a base de solventes. Vamos deixar aqui à frente, atuar. Vamos deixar aqui a latinha também para verem lá em casa o que é que se, o que é que se está a fazer. E, entretanto, vamos passar para aqui enquanto aquele atua, porque ele demora algum tempo a atuar. Okay. Então, móveis já pintados. Sim. Temos um móvel pintado, entretanto, surpresa, vamos ser pais, vamos remodelar um móvelzinho lá em casa. Uhum. Podemos ir lá lá Merlin compramos uns stencilzinhos e, em vez de estar a comprar um móvel novo, agarramos aqui, vamos agarrar neste, neste no foguete, por exemplo, Tânia, a nossa tinta multi-superfícies, okay. que agarra na, na tinta antiga. Desengorduramos sempre primeiro, Pode haver gorduras. Ah, podemos, é verdade. Podemos Esse... fazê-lo com um bocadinho de álcool, um bocadinho de detergente, água ah. e de sabão, não tem problema nenhum. O truque okay. é tirar qualquer gordura. E o gordura é o quê? Se eu passar aqui com os dedos, a própria gordura natural da pele é uma gordura. Hum. Então devemos sempre fazer uma, uma limpeza. Isso devemos fazer sempre com todos os móveis que já são pintados? É, quando fazemos um esquema de pintura, o, o, quando eles dizem preparar a superfície, é exatamente isso. Nós temos que preparar a superfície. Portanto, é de desengordurarmos de desengordurar. a superfície. Mesmo é. aquela que seja madeira crua. Mesmo seja madeira okay. crua. Há Muito sempre bem. gorduras e fibras e por aí fora, pronto. O algodão às vezes larga partículas, temos de ter algum cuidado, depois no fim passamos sempre um paninho. Pronto. O paninho é seco? Um paninho de microfibras, não, não tem problema nenhum. Pronto, a seco, está feito. Então, Tânia, vamos pintar aqui então, neste cantinho. Com o foguete. foguetinho o vamos lá E, a vamos e pinto a... tudo mesmo, não é? Pinto sim. É um stencil. Cuidado só para ele não levantar. Se for okay. preciso, podemos aplicar um bocadinho de fita de pintor para segurar o stencil. Se calhar, João, este aqui dá para guardarmos e depois uh, voltarmos outra vez. Só para as pessoas poderem ver não. melhor aqui o que estamos a fazer? Este é só para já, fazer. Já vamos tratar esta peça. Já vamos tratar desta peça. Sim. Aqui. Isto, Vamos para a frente e para trás. E cá agora cá. vai ficar o foguete marcado aqui. Corretíssimo. Então, o que é que acontece? Tiramos a nossa fita. Temos que tirar logo. O ideal. Ok. Pronto. E temos o nosso foguetezinho. Agora, tiraste logo. O que é que aconteceu? Houve, houve aí saídas ah, de tinta. Ah, pois foi. Nosso paninho úmido. E. Portanto, temos, temos que fazer Perfeito. logo. Perfeito. Sim. Passa-me só ali duas folhinhas de papel de limpeza, só para a gente tirar aqui a tinta para continuarmos a fazer. Se faz favor, aqui o processo, eu vou pôr isto aqui, porque nós vamos, vamos reutilizar então, nós vamos reutilizar este stencil uhum. e vamos então fazer uma decoração fora da caixa. Estás preparada? Estou, estou muito curiosa para saber o que é que vai sair daqui. Então, nós vamos agarrar o mesmo stencil. Olha, vamos... oh, este efeito também ficava gira. E vamos fazer aqui um planeta. Ok. E nós vamos fazer um planeta em 3D. 3D? 3D. Então, vamos agarrar na... ah. <risos> no nosso stencilzinho vamos segurar aqui, para não fugir. Olha, é um giro, um Pois, carinho. era o que eu estava a dizer, é. ficou muito giro. É. E então, vamos agarrar aqui numa massa, multi-superfícies. Isto é uma massa que uh, serve, por exemplo, para, para barrar sobre azulejo, caso queiramos uh, uh, anular o azulejo e transformar numa parede. Okay. Ou seja, ela agarra em superfícies vidradas, uhum. ou seja, também vai agarrar aqui no nosso móvel. Nós vamos aplicar com uma espátula, que eu já vi para aqui para aqui alguns uma espátula enorme. Pronto, onde é a espátula? Espátula... Está aqui, está aqui. Pronto, vamos agarrar na espátula, vamos mexer aqui um bocadinho a massa e vamos aplicar aqui um bocadinho de massa sobre o nosso stencil. Esta espátula é muito grande para fazer isto. Convém que seja uma mais pequenina. Mais pequenina. Também de secar depende um bocadinho do desenho, não é? Aqui, vou tentar não, não passar para okay. lá para baixo. Vamos fazer aqui uns movimentos para espalhar a massa. Lá em casa, espero que estejam a ver. E está. E agora podemos deixar secar? Não, podemos tirar já. Estou curiosa, estou. Isto é uma coisa super gira para lá em casa fazermos com as crianças. Exatamente. Aqueles fins de semana já sabemos o que é que devemos de fazer. Or? Há tanta coisa para fazer. É verdade. <risos> e é nestes problema. dias de bricolas vai descobrir algumas. Então. Que giro. Temos aí o nosso. o nosso efeito 3D. Oh. Ai, adorei. Olha, fiquei impressionada agora. Eu vou mostrar aqui é, algumas opções. Exatamente. Muito giro. Se não quisermos o stencil este, por exemplo, foi feito só com fita de pintor. Ah, podemos nós... fazer nós o próprio desenho. Sim, nós aplicamos a fita, aplicamos a massa, retiramos, ele fica com este relevo. E depois esse relevo pode ser pintado para obter. Ah, isto também com o móvel é muito giro Podemos fazer um, um desenho na, na frente do móvel uhum. e depois aplicar uma tinta brilhante ou uma tinta baça conforme o gosto, e conseguimos fazer estes efeitos, uh, vamos chamar modernos. Está bem. Okay. Ficas uh, batizado. Fica batizado. <risos> Efeitos modernos. Pronto, está feito. Efeitos modernos. Em relação a, a bocado, uh, ah, ao papel de, de papel de parede, eu tenho aqui já aplicado com um bocadinho mais de calma. Dá para um bocado quando nós aplicámos o papel de parede. Isto é um papel de parede, no laminado. Muito e isto bom. é um papel de parede também, só que foi aplicado um papel de parede pintável. Dá para pintar papel de parede? Ou algum, dá. Na Lei ah, Merlin tá. eles têm este papel de parede que recebe tintas e depois por cima nós aplicamos e tu podes podes aplicar um bocadinho aí por cima, se quiser. É aqui neste? Sim, sim, à vontade. Vamos imaginar que não gosta daquela cor. Põe um bocadinho mais de tinta e fazem um quadrado aí à volta. Para as pessoas verem. enquanto eu tiro isto daqui. E depois ficamos com este relevozinho, com a cor que nós quisemos. Exatamente. Na ficamos com um papel de parede. O móvel era um móvel de MDF. Feio. Ninguém gostava Ninguém dele. Ninguém gostava. E agora? E conseguimos torná-lo bonito. Vamos transformar o móvel... Aqui há pouco o papel de parede tens aqui em baixo com a madeira, tem uh, melamina? Sim, na melamina também agarra a cola. Temos é que fazer uma, uma, uma passagem de lixa primeiro na melamina, para ela ficar um bocadinho mais porosa, Ficarmos um, é? um bocadinho a melamina, e depois é que aplicamos uh, o resto. E eu trago isso aqui exatamente para nós fazermos isso. O outro, que a que, questão da senhora ainda já está seco, o da madeira, o decapante? O decapante já deve estar. Só para respondermos aqui à questão da senhora. Então, vamos lá, isto aqui é uma logística. <risos> então, nossa que está aqui. E vamos lá ver se, se ele reagiu. Então, se reagir, nós ao passar a espátula, isto vai levantar tudo. Uhum. Estás, estás confiante? Estou. Impressionante. Como disseste há pouco aqui, eu vou voltar para a porta, saiu rápido. Eu vou voltar para saiu com muito mais facilidade. Olha. Hum. Olha. Aqui. A madeira ficou tingida. Então o que é que depois se pode fazer aqui? Temos que dar mais Temos que aplicar mais uma camada, capante. mais uma camada, tentar ver se conseguimos reaver a cor original. Daí a importância de darmos o decapante, porque depois para amanhã mudamos de, de, de gosto e já não queremos um mogno, queremos um carvalho. Então aplicamos o decapante, tiramos e podemos pôr fazer tinta, verniz, verniz cera. O esquema de pintura complicamos. O esquema de, pintura, de pintura, pintura que nós quisermos. Muito pode? bem. Espero que lá em casa a senhora. Acho que é era Isabel, não é? Uh... Pronto. Posso vir aqui. Está feito. Capante? É a senhora. Ficou elucidada? Filipa Bailão. Pronto, ficou elucidada. Ah, não. Foi a senhora Rita. Não. em tempo Design. É toda a gente. Foi essa a questão. Pronto. Depois, o que é que temos aqui? Uma Ou laminado. São aqueles móveis que nós também adquirimos em várias superfícies. Aliás, é muito comum hoje em dia termos este tipo de móveis em casa. Sim. O que acontece aqui é que este móvel as pessoas chamam madeira. Sim, ele é composto por madeira lá por dentro, mas isto é uma película de plástico. Então, okay. para pintar isto nós temos que usar um primário específico, que é um primário multi-superfícies que a Leroy tem, que é este. Okay. Isto é, um primário esse é, que é o indicado aqui para este tipo de superfície. Exatamente. Se nós quisermos pintar esse tipo de superfície, vamos ter que trabalhar com um primário específico para agarrar aí. Então aí trabalhamos com este primário multi -superfícies. Eu já apliquei o primário em algumas placas, porque senão isto ia, ia, ia, ia se prolongar durante muitas horas. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um, uma placa com primário. Não, não sei se conseguem ver lá em casa. É aqui, né? aqui é o laminado. Esta parte baixa já, é o, já é o primário aplicado. Bom, eu em cima do primário posso aplicar o quê? Tudo. Tinta, qualquer tipo de tinta agora, qualquer não tinta, é? tinta. Como ela levou primário multi-superfícies, ou, ou específico desta superfície, dá para pôr qualquer Sim. tipo de tinta. O que é que eu vou fazer aqui? Vou tentar imitar uh, madeira numa superfície de laminado. Dá para fazer isso? Vamos tentar. Ok. É? Sem -se confiantes. Então, tenho aqui uma tinta de esmalte, que é um esmalte uh, para imitar madeira. Uhum. Eu vou abrir aqui a embalagem. Isto é uma tinta que tem... Mas aí, a tinta todo... é de que cor? A tinta não tem uma cor certa, porque a tinta cá dentro tem várias tonalidades. Que, o é, que... é para fazer aquele veio da madeira, é? O que vai acontecer é que a própria tinta vai, vai riscar e vai fazer efeitos. Então, se eu aplicar um bocadinho desta tinta, já depois de por ali a fita de pintor, reiar, isto vai fazer aqui uns efeitos que parece o veio da madeira. Ficam tonalidades mais escuras, mais claras. Exatamente. Nós devemos aqui aplicar sempre à trincha e no sentido que nós queremos que fique o veio da madeira. OK? Então, eu neste momento estou a transformar uma superfície de melamina, plástico branco, e estou a tentar imitar madeira. Como vês, ele está a abrir e está a em ah, uns veios. Eu vou dar aqui mais um bocadinho deste lado e depois vamos. Ah, mas a madeira tem veios. Mas tem. Então vamos fazer os veios. Vamos acabar hum, um como bocadinho é de tinta. Isso? Fazemos assim uma bolinha. Oh. Fazemos aqui outra bolinha. São os nossos nós e veios. Sim. E agora vamos contornar e contornar. E agora vamos contornar. Vamos seguir. O desenho da madeira e fazer aqui. Então vamos fazer aqui uns efeitos. Pronto, aqui vamos, fazer, vamos acentuar um bocadinho mais. Ou seja, é mesmo só utilizarmos a imaginação. É só usar a imaginação. Pronto. É claro, é uma tinta que ao longe poderá passar despercebida e passarem a pensar que é madeira. Aqui já ela já está a abrir, já consegues ver melhor. Uhum. E podemos transformar a nossa melamina branca numa tinta emita em a madeira. Pronto. Isto na primeira de mão nunca fica em condições. É uma tinta que ela vai abrir, vai-se continuar a ver aqui o branco. Então numa segunda de mão, eu vou anular aqui os veios e depois vou, vou reforçá-los. Voltar a fazer. Pronto. Como é uma madeira, a madeira tem sempre uma continuidade. Vamos fazer pintura sempre na continuidade. ok Tá e depois, feito. esta tinta temos que dar várias de mão? Sim, como vês, ela aqui já começa, começa a, a abrir, começa a haver duas tonalidades, imitar a madeira, mas começa também a aparecer branco. Então, numa segunda de mão, conseguimos reforçar e, e se for mal dada, até conseguimos escurecer em alguns sítios, porque a madeira também é madeira também acontece isso, é verdade. Pronto. Agora. Há sempre aquele cliente que diz, é mas isto dá muito trabalho. Pois. Temos solução para isso? Então não temos. Ah. Não é temos solução para tudo. O quê que não há? O Só não é há? há? Olha, solução, pronto. Então, há sempre aqui no Le Roi Se é que são de madeiras, tem uma coisa muito gira, que é a folha de madeira. Sim. Então. Colamos. Ah. ah. Espetáculo. E então, o que é que nós vamos fazer com a folha de madeira? Nós vamos transformar uma superfície de melamina. Madeira. É madeira. E depois, em cima da madeira, o que é que nós podemos fazer, Tânia? Cera, vamos. tinta ou verniz. E dá para fazer aqui em cima também? A madeira. Ah, está bem a então, madeira. Pois. Como é que isto funciona? Lá para casa, isto funciona com o um ferro de passar ou seja, atacamos a, a dispensa, tiramos lá o ferro de passar e eu vou virar aqui ao contrário, ver se eles conseguem. Aí. Ah, tem, tem também tem também ali uma bolinha. Exatamente. Nós aqui vamos usar a nossa máquina do tempo nossa que máquina... é a nossa bico secadora. Nossa máquina do tempo. Eu agora vou, não vou falar, vou só dar aqui uhum. um bocadinho de calor. Uhum. A cola eu já está a ter é? Exatamente. com o ferro. Era o ferro sal. é mais fácil porque trabalhamos do outro lado e o ferro ajuda mais depressa a cola a dissolver. OK. E nossa máquina do tempo. Viramos, vamos pôr aqui uma, uma posição diferente do normal, já fica torto. E? Vamos pressionar. com um paninho que está quente. Está. E temos a folha de madeira. olha okay? Nunca pensaria numa solução destas. Se nós quisermos transformar um móvel de melamina e voltar à madeira, temos essa opção. depois Vamos utilizar isto para restaurar móveis de madeira? É muito usado para restaurar aqueles móveis de, aquelas portas das casas de banho as portas de entrada, quando a folha em baixo começa a apanhar muita umidade e começa a lascar. Ou quando... O... É quase a orla, não é? Exatamente. Ou como o cãozinho ou o gatinho fazem uns arranhões na porta e a porta começa a, começa a perder a folha. Pronto, nós podemos fazer um restauro e aplicar esta folha para fazer esse, esse efeito de, de preenchimento. Depois, vou já aqui rapidamente, que nós também já não temos muito tempo, pronto, a, nossa, a nossa madeira. Tânia, as honras. Vamos aplicar um verniz, pode tirar daqui se quiser, sobre a nossa madeira. Sempre no sentido do ver da madeira. Então, transformamos melamina em móvel de madeira. E agora estamos-lhe a dar um verniz, um verniz. à cor desejada. Maravilha. Pronto pois há várias cores na... disponíveis. Mogno, Carvalho, Vinguê. Gostaste? Gostei. Não. Nunca pensaria numa coisa destas. Isto é uma loucura. Vamos prontos. João, tenho aqui mais umas questões. Assim. Podemos usar o verniz marítimo num tampo de bancada laminado? O verniz... Não, o laminado é plástico, a não ser que façamos este processo. Ah, se fizermos fazer assim? esse, esse processo, conseguimos fazer... Conseguimos fazer isso. Muito bem. Depois? Depois, num móvel de melamina, antes de aplicarmos o primário, obrigatório lixar. No móvel de? Melamina. Sim. Antes de aplicarmos o primário, obrigatório lixar. É, que sim. tinhas dito que era. Passar sempre uh, uma um lixadinha fininha. Sim. Depois, também temos a posição de quem gosta de móveis modernos. João, deixa-me só dar a última questão. Prometo já. que já não digo mais nada. No caso da tinta a imitar madeira, podemos aplicar uma segunda de mamas, por exemplo, com verniz nogueira? Na tinta? Não. Estamos, na, estamos num esquema de tinta, não vamos para um esquema de verniz. Ah, hoje, hoje em dia há muitas tintas que. E são as, nós já tivemos aqui no, várias vezes nos programas que é o chalk paint. É uma tinta que não, não, tem uma, não tem uma proteção. Que no fim tem que vá sempre um verniz ou uma cera para proteger. Ah, o okay. caso dos maltes, não. Os maltes não, não inventem. Não ponham verniz em cima do esmalte que vai dar. ele então já tem o esmerde. seu acabamento, não é? Já tem o seu acabamento. Muito não bem. precisa de, de levar mais nada. Eu agora vou, vou transformar aqui isto, num instantinho, uma mesa de trabalho para a Tânia. Vou-te mostrar também uma opção de decoração que temos, que é ouro Ai, que e prata. Não sei se vai dar tempo. Pronto. Isso é o quê? Isso são os sprays que nós temos agora também disponíveis na, na Le Roi Merlin. Isto é spray? É spray. Ah. Ou seja, temos aqui o ouro e temos aqui o prata. E também temos uma coisa que eu não mostrei. Que é glitter, glitter que é purpurinas. Isto é um verniz de purpurina que nós podemos pôr em cima de uma tinta e vai ficar com aqueles brilhantinhos todos bonitos. Uhum. E isto é uma tinta de spray que eu vou pôr aqui a ver se nós não vamos estragar aqui nada a ninguém. Vamos pôr aqui só, puxar isto aqui para, só para as pessoas perceberem que também podem pintar com spray, não é? Exatamente. Não, o spray. Só... Uh... Tem menos rendimento do que a tinta, não é? Tem. O rendimento de um spray já uma lata, pinta à volta de 2, 3 metros quadrados. Bem, bem pintado. Pronto. O que nós vamos fazer agora aqui, vamos pintar, então, a spray. Estás preparado? Estou. Eu com o ouro, eu com o prata. Como é que fazemos? Então, spray. Primeiro tiramos a válvula de cima, vemos se tem um horrinho de proteção, que há uns que têm, que é uma coisinha vermelha, não é o caso. Não. Está okay? quando, quando... feito? Tá. Agora colocas aqui a ponteira, andas à roda, não pressione logo para dentro, que é para não sujar. Bom, vamos abanar durante algum tempo. E como é que se pinta com spray? O spray deve-se pintar sempre de fora a fora. O que é que isto quer dizer de fora a fora? Nós pintar Para pintarmos esta peça, temos que pintar de fora a fora. Okay. Okay? Porquê? Porque quando nós paramos e voltamos para trás, aqui vai acumular muita tinta. Então, se esse acumular de tinta for cá fora, esta peça vai ficar sempre bonita. Está preparada? É? <risos> Vamos então, ver se eu consigo fazer isto. Faz aqui este cantinho. Ok. Exatamente, dá-lhe um bocadinho mais de distância. Agora cruza. Exato. E vamos deixar secar. Ok. Agora vai o João. Tem que ter distância, é? Sim. Uh, geralmente eles aconselham um palmo e meio okay. de distância. Eu aqui não estou aí tão longe que é para não ficar aqui muito pó no ar. Ok? Então, temos um efeito, isto, isto bem pintadinho, fica como está ali naquelas duas placas. Pronto, são opções de, também de decoração, que também agarra na melamina. Uhum. Se passarmos uma lixazinha na melamina uhum. e, e aplicarmos o primário, ela também vai à melamina, ou seja, vai a qualquer superfície. O glitter, a ver se eu consigo mostrar como é que fica o glitter aqui no instantinho, porque já, já não temos muito tempo, não é? Já não. Então, o... É mais mostrar isso, últimas coisitas? É? Então vá, é. vamos mostrar aqui no instantinho o glitter, vamos Bom. tirar esta daqui. Vou pôr esta para aqui. O glitter é um verniz com, com purpurinas. Ou seja, vai ficar com os pontinhos, os problemas que estás a fazer é exatamente. Eu Vou agarrar aqui num pincel rapidamente. Pronto. E então, o que é que é o glitter? O glitter é um verniz com brilhantes. Eu vou ver se consigo... É normal ele ficar assim, esbranquiçado? É, isto é um verniz à base de água. Os verniz à base de água tem estas resinas uh, aquosas, são esbranquiçadas, e depois, quando seca, fica completamente transparente. Eu vou tirar -o aqui o excesso, só para ver... Mas que as papilhas, já vamos ver... Ah, já estamos a ver umas bolitas. Sim, já se vêem umas pontinhas. Podemos também usar a nossa máquina do tempo. Traz lá a máquina do tempo, Tânia. Num instantinho, rapidinho. Nossa máquina do tempo, a ver se conseguimos mostrar lá em casa as purpurinas ah, deixa estar embaixo embaixo nossa máquina do tempo ficou batizada a máquina do tempo <risos> não usem lá em casa a máquina do tempo <risos> deixem secar, não é em deixem casa. os produtos secar ao natural Isso vai ser difícil vai ser difícil lá em casa verem mas ele não vai dar não vai dar Vamos abandonar esta hipótese, porque assim, isto tínhamos que dar mais uma camada e o que vai acontecer vai aparecer as purpurinas uh, sobre o verniz. Então ficamos com uma superfície com pequenas estrelinhas de decorativas. Boa. Okay? João, temos mesmo que terminar. Não sei se queres dizer mais alguma coisa assim, uh, só para terminar, da tua parte. Já falámos de quase tudo. Uh, brevemente a gente depois aborda só um, só um tema e fazemos muito mais opções, mas acho que para já temos aqui muita, muita coisa para nos divertir durante um 20 de semana. João, tens que voltar cá para terminarmos este workshop. Eu ficava aqui mais outra hora uh, a ver todo, todo este processo. Fiquei surpreendida, eu não estava à espera que trouxesses tantas coisas que eu não estava não à espera, não é? A pessoa não pensa neste tipo de, de bricolagens. João, muito obrigada, gostei muito de fazer muito este obrigado, workshop meu. contigo. Gostei mesmo muito. Uh, pelos Jesus também já disse lá em casa, é fico-me muito feliz por estás aqui. Em casa, muito obrigada por ter assistido. As questões colocadas que, que não, não pudemos colocar aqui neste workshop, vamos responder posteriormente uh, uh, via, via das redes sociais. O João vai nos ajudar a responder todas as questões. Muito obrigada por ter assistido a este, a este workshop. Já sabe que ao longo destes três dias vamos ter vários workshops da casa, repercafés, momentos eu faço, momentos com as influências, Fique desse lado que temos aqui três dias recheados de muita coisa boa de bricolagem. Pode consultar a agenda no nosso site www.lecomerlamp.pt e também seguir-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram. Muito obrigada e até já! Muito obrigada!